Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! Muita gente ainda comenta me corrigindo falando que o plural correto de anão é anões, que estou falando errado, que não é anãos, será? Quatro anos após as primeiras publicações das obras de Tolkien pela editora HarperCollins Brasil, muita gente ainda não entendeu o plural anãos na nova tradução. Mas calma, que eu vou explicar. Isso é bom porque eu já explico para quem está criticando e também para quem está apenas com dúvida ou estranhou a palavra. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo.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 Só clicar no primeiro link da descrição. Primeira coisa, eu não estou falando o plural de anão errado. O Conselho de Tradução das novas edições das obras de Tolkien no Brasil optou por traduzir a palavra original em inglês, dwarves, para anãos. Now the world don't... E claro que tem uma explicação. Vou tentar explicar de uma maneira simples, até porque eu não sou um professor de inglês ou português e nem tradutor. A palavra não em inglês é dwarf e o seu plural anões é dwarfs, acrescentando s no final como em outros plurais em inglês. Porém, sua obra Tolkien não escreveu o plural de anão como dwarfs, mas sim dwarves. Com VES, é uma outra forma de falar anões em inglês. É uma forma baseada na construção das palavras em inglês antigo, que não existia antes de Tolkien, e que também foi registrada nos dicionários depois dele. Então Dwarves com VES é uma invenção do próprio Tolkien usando um plural que seria mais primitivo. Tanto que até os tipógrafos da época de Tolkien tentaram corrigir esse plural em inglês nas edições originais de O Senhor dos Anéis mas Tolkien confirmou que era assim mesmo que ele queria. Voltando para as novas edições, com novas traduções aqui no Brasil, os tradutores optaram por emular essa estranheza da palavra original no português e escolheram o plural ANÃOS ao invés do comum ANÕES. A palavra ANÃOS existe no nosso dicionário. É o plural de ANÃO, porém não é uma palavra comum, na verdade, temos algumas variações dos plurais das palavras com o final ão. Por exemplo, a palavra ancião. O plural mais comum é anciãos, um plural muito presente na Bíblia. Tem até aquela passagem de Apocalipse capítulo 4 que fala dos 24 anciãos ao redor do trono de Deus que depositaram as suas coroas diante de seu trono. Mas pode-se utilizar os seguintes plurais para ancião. Anciãos, como eu acabei de falar, anciões e anciães, todas essas formas estão corretas. Algo parecido acontece com o plural de anão, pode-se usar anões, que é o mais comum, mas também pode-se usar anãos, que foi a escolha do conselho de tradução da editora, com base também em alguns textos do século XVI e 17 que utilizavam o plural anãos. Soa estranho mesmo, mas está correto causa a mesma estranheza do original em inglês e passa um ar mais primitivo, mais antigo. Outra coisa que será estranha é se você não deixar um like, por isso o Gandalf do like está aparecendo aqui, então já deixa um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Então toda vez que você me ouvir falando anãos, Pode soar estranho, mas não está errado. Vale lembrar também que esse plural se refere aos anãos das obras de Tolkien, mais especificamente seu legendário. Não é comum em outras situações ou obras de outros autores. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações.